E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, novamente, uma das comparações que eu me amarro em assistir Mais uma vez, uma comparação entre GTA Sandrias e o GTA V Ou seja, são coisas que talvez a Rockstar, ela tirou E algumas coisas que eram legais É uma comparação bem da hora, mano, é... Não é o primeiro vídeo que eu assisto, tá? E aí a gente vê aí qual dos dois é mais realista Tem algumas coisas bem legais aí nos jogos antigos da Rockstar Que ela praticamente removeu Mas é aquilo, né? Ela melhora aí umas coisas oh, Faltava isso aqui, não sei o que Vamos ver essa comparação Lembrando que o vídeo original tá na descrição E também as minhas redes sociais Bora, o Play, 10 minutinhos de comparação show aqui Vamos ver Olha. No, olha isso, mano. Eu, tava, eu tinha esquecido no... No GTA Sandra tinha um kart, mano. Caraca, eu tinha esquecido isso. Olha lá. Next time, uh, give... Eu não sei falar inglês. Não tem kart. Lojas de comida. Tem no GTA San Andreas. Viu essa comparação, uma coisa que, que tinha de legal aí no 5 não tem, mas se tivesse ia ficar muito mais da hora ainda, Ó, acho que não tira o brilho do jogo nem nada. Mas eu vi muita gente falando assim, pô, mas GTA San Andreas tinha academias, ficava forte, gordo, magro, não sei o quê. Isso aí era sensacional, mano. Olha, ele não comeu até até vomitar. Nossa, a capelinha aqui no dedo, é Aquela... Puxa assim que você tira, dá aquela dorzinha Ó o povão comendo a pizza Ih, cara tá metendo na, no zóio A pizza, lá you... Meu amigo Pizza tô... No zóio GTA V Vamos procurar a pizzaria Para comer Vamos procurar o kart para andar Tá fechado, os caras não trabalham é. Aí é só com mod, né, mano? Adoro essa musiquinha. Los Santos. aí, Esse aí é o... A é Rapper do Staples Center, né? Lá em Los Angeles. Corrida de carro. É. No online eles adicionaram, né? NASCAR, olha só. Inclusive, até um DLC que a Rockstar, ela, ela trouxe um carro de NASCAR, né? No online tem, mas no offline não tem. É, já, tá. no, no, no GTA V tem aquelas corridinhas, tal. Tá, ca, cada personagem tem a sua. O Frank, ele pode correr de moto, ele pode correr de carro, tipo, corrida de rua. É, no, no, no offline não tem. Não tem como você entrar aí, a não ser naquela missão, né? Aquela missão lá com a. Com a Trace, né? Olha lá, não tem, não tem. Não adianta. É só no online mesmo que adicionaram uma arena bem legal, na minha opinião. Ficou bem da hora a arena. Mas na campanha do game do GTA Sandra tinha como você do fluir desse. Desse local aí. Eu lembro que tinha uma, umas corridas de Monster Truck, se não me engano, também. propagandinha aí. Explosão de veículos. GTA SA. GTA. A comparaçãozinha aí, ó. De como fica os dois, o carro num jogo com o carro no outro, lá, ó. A explosão é maior, né? fogo, né? A bola de fogo no, no... S.A. Fica da hora demais. Arranca o pneu. Já não coisa não. Só pega fogo, arranca as portas. Pneis, os pneus. Os pneus queima. Vamos ver. Olha, eu lembro que no GTA San tinha três oficinas. Uma que equipava os carros clássicos, aqueles com mola e tal. Tinha uma normal e uma que deixava os carros com aquelas car características de. Era Angel, né? Deixava os carros com aquelas características de. Dava botar nos, cara. Tá, ah, vamos botar Nitrox. No GTA V tem um, algum, algumas customização. Que até fica lá o, o tamborzinho, né? Mas não funciona. Sendo que tem uma moto que tem Nitro. Tem uma, umas duas motos que tem Nitro lá. E a Rockstar não, não deu essa opção. É, de botar Nitro em alguns carros. Não sei porquê. Ela demorou para colocar, mas só foi em atualizações. Pro GTA Online, não foi nem para a campanha. Olha lá, não, vai, não tem essa opção. Eu acho que até a garagem de Long Riders é, não tem no, no offline. É tudo no online. Olha lá, o terreno. Não nem pra botar a molinha. Olha aí, ó. ó. A oficina, como é que era? Já saia com o turbinho. Pá. É aquilo que a Rockstar não colocou na campanha. Ela meio que. Com um o passar do tempo, ela foi colocando no, no online. Inclusive a Jetpack, né? E muita gente. E várias teorias. E a galera, ai, ah, a Jetpack tá em algum lugar, não sei o quê. Vou me encontrar a Jetpack. Ó, o submarino. Eu não lembro de, de entrar no submarino, velho. Entra. Não é possível que vai entrar no submarino. Vai pilotar o submarino. Não dá pra usar o submarino. É, no GTA V dá pra você usar um submarino. Comparação legalzinha essa aí. Aí, ó. Aviões. Ih, bati no microfone. Aviões. Que é a jogabilidade que ele tá testando? O famoso barão vermelho, né? Ó. Agora ele vai testar. Podia ter pegado o barão, né, vermelho? Mano, um dia eu queria andar com esses caras da quadrilha da fumaça, mano. No pil... ah, andar com os caras rodando, acho que ia ficar. Acho que ia vomitar, mano, na moral. Será que deve ser a mesma sensação que a montanha russa? Furo na barriga. Você viu que eu andei na montanha russa do Hop Hard e eu saí com a cabeça zzzz. É, nesse caso eu não sou capaz de opinar Qual é o melhor Eu já acho que a jogabilidade do GTA V Não tem comparação a qualquer outro jogo né? Dava pra usar em qualquer lugar? Ó, oh, dava pra em qualquer lugar Nesse caso GTA V deve ser melhor, né? Caraca, olha o tamanho da lua do. do, do... Caraca, que lua gigante! Caraca, olha... galera, esse foi o vídeo, uma comparação bem legal. Lembrando, como eu disse para vocês, tem é... outras comparações que eu fiz aqui é sempre legal ver essas, essas coisas assim, né? Como era um GTA antigo um GTA novo. Tem coisas que no antigo era legal. Que poderia estar no novo e não estar. Tá. Mas, é... Espero que o um GTA 6 sim. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Fui.